Fala meus aliados, tudo bom? Hoje vamos falar da entrevista do Ciro Gomes, do Jornal Nacional. Ciro Gomes comentou sobre a polarização, indicando que ele acredita ser um fator ruim, e não especificamente para ele, né? mas para o Brasil, num contexto geral. E essa divisão de ideologias políticas pode trazer um prejuízo para o Brasil em diferentes esferas. E isso vem puxando também pela, pela aquela questão de que um presidente sem muitos apoiadores, na Câmara dos Deputados, se torna um, de, um presidente fraco. Aí ele comentou sobre o projeto de renda mínima, que mudaria o valor do Auxílio Brasil, que atualmente é de 600 reais, mas que esse valor seria é, extinguido no final do ano, né? Mas ele iria aumentar para reais e para quitar essa dívida, ele iria taxar grandes fortunas. Então, para pessoas que têm a partir de um determinado valor, eles passariam a contribuir, com aproximadamente 50 centavos a cada 100 reais que essa pessoa tivesse. E com esse dinheiro ele iria aí conseguir pagar o seu projeto. Então, ele está praticamente dizendo que se você for assim, multimilionário, você teria que dispor de 0,50% da sua fortuna para auxílio aos mais necessitados. Entre aspas, é claro. E coloco entre aspas porque muitas pessoas vêm usufruindo sem a necessidade. Ele respondeu sobre as alianças políticas, que novamente puxa aquele tema de... inclusive que o Bolsonaro utilizou na entrevista dele, que é que sem o apoio, sem o envolvimento das, das demais forças, por assim dizer, é difícil fazer um governo, né? Você fica sem apoiadores, quem é que vai votar no seu projeto? Por outro lado, ele chamou a atenção para o uso mais recorrente de peblicitos, onde projetos que se tornarem mais intensos, cujas discussões tardam em trazer uma resolução, esses seriam levados ao voto público. Aí a Renata disse que isso tiraria a representatividade do político sobre a população, mas vamos ser sinceros, será que os políticos têm nos representado bem? São 512 pessoas para representar 200 milhões de brasileiros, com opiniões muito diferentes. Alguns ligam para certos temas mais do que outros, tem os da direita, tem os da esquerda, tem os de centro, tem os que não querem saber. Eu particularmente acho legal essa ideia, porque eu não me sinto representado por ninguém atualmente. Ainda que alguns tenham um pensamento que me agrada mais, não é em tudo que eu concordo com essas pessoas. Mas prosseguindo, ele comentou sobre a não reeleição dele, dizendo que isso seria um ponto positivo, mas eu não vejo ponto positivo nisso. Porque você vai fazer uma aliança com deputados, ainda que você não queira se reeleger, você acha que vai fazer um, um grande governo. Nos, os 512 deputados que estão lá, não pensa da mesma forma, eles querem ser reeleitos. E aí que está o problema, você vai fazer uma aliança com prazo determinado, você não vai conseguir renovar essa aliança. Você precisa se preparar mais uma vez. Então assim, do, do ponto de vista meu pessoal, eu acho super interessante essa atitude dele. Mas olhando para negócios, eu não vejo isso como algo muito atrativo. Aí ele falou do meio ambiente, onde ele tem um plano que consiste em uso da tecnologia para mapear a área da Amazônia, definir espaços onde se pode praticar ali o desmatamento, outros que não, fazer essa marcação, é, substituir os recursos utilizados, sobre saneamento, manter a regulação sob o comando do Estado e delegar, então privatizar outras ações quando possível, isso é interessante quando não existe um monopólio desse serviço. Do meu ponto de vista, foi uma entrevista proveitosa para ele, porque diferente da entrevista do Bolsonaro, ele não sofreu com interrupções constantes dos jornalistas. Com exceção de um trecho na questão da polarização no início, onde a Renata disse que ele estava criticando fortemente a polarização, sendo um pouco mais agressivo, e ele foi inteligente o suficiente para rapidamente contornar a situação, dizer que na verdade ele quer unir os polos e não provocar ainda mais separações, conseguiu fazer merchan o seu livro, conseguiu fazer merchan o seu canal, da sua TV, explicou é, do meu ponto de vista bem as suas ideias, então ele mostrou que estava preparado, e não trouxe ideias muito apelativas como da eleição passada, inclusive dizendo que tem um plano para aplicar agora com foco que vai gerar bons resultados lá no futuro também, no longo prazo. Mas essa questão quando se trata de política é muito delicada, porque o longo prazo, 30 anos, pode mudar completamente na eleição seguinte, e os deputados estão lá para isso, para garantir que tudo vá para o espaço. E você, o que achou da entrevista? Deixa aí seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Clica também no botãozinho de gostei. Compartilhe o vídeo. Também tem aí na descrição do vídeo o link para as minhas redes sociais. Pode me adicionar lá. Porque às vezes notícias que eu não consigo trazer aqui para o canal do YouTube, eu coloco ali e você fica um pouco mais atualizado. Vamos ver agora como será a próxima entrevista. A gente se vê!